é 71, olha só, tem, é, do minuto 33, tem 71% de chance de dar ambas marcas, tá? Por que, que ele mostra essas estatísticas? Porque aí o nosso site ele é integrado com o um banco de dados da Best 3005, onde é feito todas as análises. E aí talvez, por exemplo, ali para estar 71% de chance, é porque talvez vai jogar o time que mais fez gol fora de casa nas últimas 24 horas contra o time que mais venceu partidas nas últimas 24 horas.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 Tá? as máximas do mercado, então ele te mostra tudo é de forma é, detalhada, específica, então tem, ó, os últimos resultados, ok? E ele vai te mostrar as máximas, olha só para você, ele vai te mostrar as máximas de Golzinho para Ipa, vai te mostrar as máximas de ambas marcam, ok? Vai te mostrar as máximas de Uber. Over...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 Mas enfim, vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser saber mais, clica aqui e vamos embora. Tamo junto e <risos> valeu!